Vagabundo apaixonado, vibram os desejos no silêncio do horizonte das incertezas, navega no pensamento nem sempre oco da clemência a convergência das fascinantes colunas do templo, com as imagens dos corpos celestiais suspensos, contrastando o azul do céu com o triturado sonho do vagabundo apaixonado. Quando a língua do fogo purificador ilumina às vertigens da escuridão, a esperança. A esperança reconforta o peito desamparado num violento sufoco do noivo abandonado no altar. Uma brisa, uma brisa, uma brisa suave, afaga o rosto desolado do vagabundo, solitariamente, Casa-se com o espaço. Projeta as sombras dos seus anseios para as dunas das cidades fantasmas. Beija a pala da lua. Aconchega-se nas abas das estrelas. Rodopia-se na penumbra da noite. E clandestinamente, clandestinamente celebra o matrimônio com a imagem da noiva idealizada fantasia se um banquete onde somos todos convidados. E a mesa, a mesa, a mesa esta ornamentada com mão quer para connosco partilhar o pão e o vinho, a essência da sua verdadeira paixão.